Bora fazer o um evento sazonal? O que, que tem no Super Set aqui, Fernando? Lixo. Olha só, o que, que tem pra gente fazer aqui? Ó, oh, a gente só vai poder pegar o Audi e-tron e a McLaren depois que a gente fazer, no mínimo, até o inverno, né? Vamos ver primeiro aqui o que, que tem na loja do Então Tem o Koenigsegg CCGT, que vale a pena, né? Esse carro aqui não vende na loja. Beleza, gente, vamos fazer aqui essa placa de perigo primeiramente. Tem que ser com carro S2 qualquer um. Mano, esse aqui é o Zonda R, tá, gente? Pagani da R, classe S2, tonagem compartilhada. Você chegou ao destino. É. 155 metros. Pagani Zonda R tá com a tonagem compartilhada. Qual que é o próximo aqui, meu considerado? Radar de velocidade. Vamos lá. Bota a segunda marcha nele, tá? Coloca a segunda marcha no rimac e só acelera. A tunagem do rimac tá compartilhada. Agora a gente tem o que pra fazer aqui: são as corridas, né? Vamos fazer essas corridas aqui que são bastante. Ih, olha aqui: Colossos. E são cinco corridas, né? Eu vou fazer as menores, eu só vou editar as, as menores, né? Para Colossos eu vou utilizar 812, mano. Próxima corrida aqui é. Ah, né? Colossus, não é grandona mais não. Vamos lá, é classe A mesmo. Bora entrar no evento. Tá compartilhado o Mustang. Para Colossos, que eu não vou postar, tá compartilhado a Ferrari F12 TDF. Ah, já que tá falando que frio demais é ruim? Ah, eu não sei, gente. Não, depende da quantidade de frio, né? Ô. Oh. É, frio demais é meio chato, né? Mas eu acho que mais chato do que o frio é o calor. Oi, King. Meu Deus. Eu... Ah, sai da frente, pelo amor de Deus. Eu acho que o... É esses boots aqui entrando na terra. Eu acho que mais chato do que o frio... Não. Vamos lá. O que vocês preferem? Frio demais ou calor demais? Eu prefiro o frio demais. Ah, pra mim é a temperatura ideal é sensação térmica de 20, vai. Right? Mas pra você ter uma sensação térmica de 20 graus, com um Xbox Series S dentro do seu quarto, precisa estar tá menos 5 graus lá fora. Meu bicho que esquenta. Ah 18 graus é muito bom também é 20 graus é de boa, 20 graus é de boa agora se for para ter frio demais ou calor demais eu prefiro frio demais é, gasta energia pra caramba né Tem que tomar banho na água torrando tá Tomar banho na água sapecando. Nossa, a Colossus é chata, hein? A Colossus é mais chata que Golias. Vamos ver se esse evento sazonal a gente não vai ter nenhum bug. Né? Ah, e o novo Mustangão? eu achei ele bonito eu achei ele bonito ele deve chegar aqui no Brasil na casa dos 700 mil 800 mil esse novo Mustang eu prefiro o um Porsche assim é, o Mustang é um carro para quem gosta é, é, é um nicho né para quem gosta de muscle moderno eu prefiro o um Porsche Vamos ver o próximo evento aqui, meu considerado. Vamos ver esse aqui, ó. Pelo amor de Deus, S2. S1, pelo menos. Vamos lá. Bora entrar aqui nesse evento aqui, gente. Ó, esses carros aqui são com a tunagem compartilhada, hein. Eu vou com a ferra. Vamos lá. Acelera. Olha o... o carro elétrico. Legal. Ficou parado lá atrás, meu porque... carro. Será que o áudio elétrico vai ser bom? Tomara que seja bom. E esse carro aqui que não tem sombra? Aquele carro ali não tem sombra até hoje, Forza. Meu Deus! 30 anos... Já noite eu acho que eu vou fazer o sazonal pro Giovanni. Né? tô pensando aqui acho que eu vou fazer hoje eu falei pro Igão fazer um vídeo com o Golf o Golf novo que chegou com o body Aí é, ele tem um design de Night for Speed eu lembrei do Igão Igão você já testou ele ali, Jesus? Agora o, o Velocity eu achei ruim, não gostei não. LG também tem que fazer, LG é do Need for Speed. LG Games. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa, boa. Esse evento aqui foi de três corridas, né? Não foi de cinco, não. Ó, a gente já ganhou o Bentley. A gente já ganhou o Bentley. E a gente já fez aqui 20 pontos, né? Ou seja, falta 60 pontos pra gente pegar o Audi e Tron. Vamos ver aqui o próximo evento aqui, ó. Tem esse aqui agora. Fala pra mim que é esse 2 É, a ah, vamos lá. Bora entrar no evento aqui, ó. Ó, oh, tem Maserati, tem a, o Aston martin tem BMW, tem Jaguar. Tá tudo compartilhado, bora. Bora, bora, bora. Nós vamos de M8. Nós vamos de M8. Vira muito. Só que é pesado. O Forza deveria ter algo que tirasse mais o peso do carro. Ai, ai, ai. que aqui é noiadão, velho. Noiadão. O carro pesado. Dá pra... Você anda com ele, você sente que o carro é pesado. É Olha Jaguar. Não sou muito fã de Jaguar, não. Eu já fui fã daquele F-Type. Favorito é o Jaguar SUV é bonito mesmo. Eu achei bonitão. Tem um cara ali perto de casa. É que ele tem um. branco, né? Todo mundo aqui em Goiânia gosta de carro branco. O pessoal aqui só compra carro branco. Se você comprar vermelho aqui em Goiânia, um carro, o pessoal vai falar que você não é de Goiânia. Ih, esse cara não é de Goiânia, ele comprou lá esse carro em São Paulo. O pessoal vai falar de jeito. Vamos ver aqui, tem mais uma... Ai, ah, Glória, acabou as corridas, caça o tesouro, qual que é a pista? Encontre o tesouro? Ué, é só isso? Ó, tá bem aqui, ó. É só pra encontrar. Tá aqui, ó. Você chegou, Aqui, ó. Do lado do Apex. Do lado do Apex. Pronto. De frente a casinha aqui, ó. Vamos ver qual que é o próximo aqui, meu considerado. É pra gente fotografar R500... Lá no posto do Horizon Apex. Aqui, ó. Posto do Horizon Apex. Beleza, beleza, beleza. Começou no Horizon 3 a playlist. Horizon 3. Quem lembra aí? Quem fez o primeiro evento sazonal do Forza? Eu fiz o primeiro. Só que eu não gravei, burro. Vamos ver o próximo aqui. É... Ah, esse aqui é lá. Ah, tem aqui, ó. Rivais mensais. Vamos fazer aqui o rival mensal para a gente testar esse áudio, né? Ele é classe A768, mano. Eu senti que o carro é leve, hein? Eu sinto que o carro é leve. E que vira muito. Manobra é boa manobra é boa. Nossa, mas é lindeza, hein? É lindeza, hein? Muito bonito, cara. Muito bonitão. Tamo junto. Ele é bonitão, viu? Semana que vem nós pegamos ele. Vamos ver aqui, tem mais um rivais mensais aqui. Agora é com o e -tron. Bora, bora, bora. O, o Volkswagen Jetta é o Jetta, gente. Nossa, ele é muito bonito, hein? Olha, ele tem a primeira e segunda marcha, esse carro. Mano, por que, que não coloca? Ah, só pra ter barulho. Bota o um motorzinho 1.0 aqui, ué? Só pra ter um barulhinho, pô. 1.0 aí, o elétrico ajuda a empurrar. Aí chega aqui no Forza, nós trocamos 1.0 por um V8, pronto. Aquele Audi, Audi não, aquela BMW 8. Eu achava que ela era, ela é híbrida, né? Ela não é 100% elétrica, porque ela você pode trocar o motor. Eu achava que ela era full elétrica. Esse é bonito, hein, cara? Esse carro é bonito. Qual que é o próximo aqui agora? Deixa eu ver. Eu acho que agora são as corridas, né? São as corridas, meu brother. Vamos correr nessa corrida aqui, ó. Encontrar a equipe. Ó, tem Audi, é, é, o 4 aqui. E tem essa BMW aqui também, ó. Bora! Tem o carro elétrico lá, dá pra correr aqui, ó. Aí ah, é contagem né? Pelo... É, agora que eu. Agora que eu acordei pra vida. <risos> vai lá, vai lá. Esse. Essa Mercedes aí, ela não trancou. Ela tá muito ruim. volta O desenvolvedor do Forza é, Diz que a janela de lançamento do Forza Ainda está prevista para o mês de março Até julho Agora eu estou na dúvida Será que eles vão lançar mesmo Até julho Ou eles vão anunciar Rapaz, se chegar mês de julho e esses caras vão... Ah, a gente vai lançar em outubro. Eu acho que a galera vai ficar muito chateada. Pois é, a gente nunca sabe, né? Eles vão testar se o jogo tá bugado. Eles vão ver se o jogo tem bugs A partir do final do ano agora Eles vão começar os testes de, de afinação sabe? Pra ver se tem algum erro Pra ser corrigido Antes do lançamento Coisa que o Horizon não fez, né? O Horizon não testou Que o tanto de bug que veio nesse jogo no lançamento Pelo amor de Deus, esse jogo não era para... Era para a gente estar tá jogando Horizon 4 ainda. Ó, vamos fazer agora o Forza Tom. Obtém e dirige uma KTM Box. Bora, adquirimos aqui a KTM Box. Eu espero, viu, Forza, que você funcione. Agora a gente tem que fazer... ganhe um total de 12 estrelas de radar de velocidade. 12 estrelas... Escolhe o radar seu preferido. Eu vou nesse aqui. É, eu vou ficar fazendo esse aqui até aparecer a mensagenzinha de 12 estrelas, né? De radar. Aí você escolhe o que você mais gosta aí, tá? Vamos ver o próximo aqui agora, que a gente já fez o radar. Agora ganhe 5 habilidades aéreas. Ah, é só a gente ir lá nas dunas brancas, né? É só a gente ir lá nas dunas brancas e ficar pulando aqui e saltitando. Vou, vou, um monte de voo, ó. Boa, vou. boa. Boa, boa. Aí, ó, já deu, já deu, já deu. Vai. Easy, easy. A última aqui, ó. Alcance a vitória em uma corrida de estrada. Eu vou fazer esse circuito aqui, ó. Bora. para entrar aqui. Pera aí. Aperta Y aí pra mudar, né? Aí é só criar um evento, eu vou criar um evento aqui pra ficar bem mais fácil, né? Classe S1 esse carro, beleza Vou colocar nível turista Uma volta só, beleza, vamos lá, é só isso Publicar e entrar no evento Vamos lá Eu fiz a, a prova com a BMW, que é do evento sazonal Mas tem um Audi RS6, aquela, aquela perua, sabe? Eu acho que é o RS6 ele RS6 Avant tem também RS7 classe A, tem BMW M4 tem um monte de carro aí que dá para você fazer dá para fazer ainda com a o RS6 Sedan esse aí eu não fiz ainda esse carro, ele é bom na classe A eu vou fazer ele. Espero que corrida de circuito conta nesse evento aqui. Vou ver se esse carro aqui tá, tá compartilhado a tunagem pra galera. A t Box. Boa, boa, boa, boa, boa. RS4, né? RS4. É esse mesmo. Mano, terminamos aqui o evento sazonal, beleza? Só ficou uns eventinhos bobos aqui. Quem comprar overclock me marca lá no Instagram e me marca certinho, viu? O menino comprou overclock e marcou outra pessoa, que não fui eu que ele marcou.